Olá, tudo bem? Eu sou o William Silva, hoje trazendo aqui o tutorial da música Tu és soberano, entendeu? Música bem antigona, né? E que toquei muito aí na minha vida. E tocando ela em dó maior para ficar fácil para todo mundo tocar, tá bom? Então a tonalidade é dó maior. Bom, cifra na descrição, link de todos os meus cursos na descrição e não esquece de comentar aí, tá? De onde você está assistindo esse vídeo? Qual igreja você congrega? Ok? Coloca aí seu nome aí para eu saber quem que você é. Eu gostaria de ter mais esse contato aí de saber. É, também coloca aí suas sugestões aí para hinos aí, para tá fazendo, tá bom? É, eu tô com muita coisa para gravar, mas o meu objetivo aí é aumentar o número de tutoriais aí no canal, aí aumentar o repertório, tá bom? Tem já um pedido aí que eu tô tirando aí, a música Deus dos Deuses da Lauriette, logo, logo sai. E já anotei mais uns outros aí que passaram aí, do Kleber Lucas... Passaram o João Viu também, tá tudo anotado, tá? Não esqueci não, beleza? Então já aproveita aí, coloca aí de onde que você é, igreja que você congrega, seu nome, ok? Cidade, pra gente estar tá aí se conhecendo, tá? Vamos pro tutorial então? Bom, é, seguindo aí a cifra tá? que eu coloquei na descrição, fiz uma introduçãozinha aqui pra gente lembrar um pouco a melodia, né? Pra não entrar cantando direto. Vamos pegar? Mão esquerda dó, mão direita vai fazer mi, fá, tá? Mão esquerda vai pro sol com si. Mão, mão direita vai fazer, né? Mi, fá, sol, fá. Então vai ficar ó. Mi, fá, sol, fá, beleza? Aí depois vai vir aqui pro lá menor, ó. Então aqui no lá menor ficou mi, ré, dó, ré. Então, ó. De novo fazer tudo, né, ó? Agora vai vir em Sol, ó. Tá? Aqui ficou, ó. Então, ó. Mi, Fá, Mi, Ré, Dó, Si. Dó cai no Fá, tá? E pra finalizar, fazer... tocar bem devagarzinho, ó. ok? Mais uma vez, tá? Aí você faz um sol para entrar na parte cantada. Vamos lá então, hein? Seguindo a mesma sequência da introdução, ó. Tu és, dó, soberano, sol com si, sobre a terra, lá menor, sol, sobre os céus, tu és senhor, fá, sol, agora ó, luto dó. Sol para voltar. Repete a sequência. Dó. Tudo que existe. Sol com Si. Acontece. Lá menor. Tu sabes. Sol. Muito bem. Fá. Tu. Sol. És tremendo. Dó. tá bem simples a harmonia, tá, gente? Vai vir agora a parte dois. Ó. Fá. essa Sol maior Glória que tem Dó Tu te importas Fá Sol é, Comigo também Dó Beleza? Já já a gente dá uma passadinha em tudo, tá? Lá menor E esse amor Tão grande Mi menor Eleva-me Fá Amarra-me Sol, A, Ti, Fá, Sol de novo Tu és tremendo, Dó Bem simples, tá? Vamos dar uma passada só segurando o um acorde ó. Tu és soberano, sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor ah, Cuidado que você não vai de cantar, né? Tremendo. Segura o Dó, Fá agora, e apesar dessa glória que tem, tu te importas comigo também. Aí agora Lá menor, e esse amor tão grande, eleva-me, amarra-me a ti. Tremendo, beleza? dá pra fazer algumas coisas aqui. Ó, tu é soberano sobre a terra, sobre o céu, darará, darará. Darará. Bem simples, ó. Dá pra tocar a música toda aqui, ó. Aí eu vou passar aqui um arranjinho pra vocês aqui, pra não ficar tão simples assim. Vamos lá, ó. Fez aqui, né, ó. soberano sobre a terra. Tarararara. Bem aqui, ó. Absoluto no sol, ó. Só fazer, ó. Tá, vamos pegar de novo, ó. Sol, né? <risos> absoluto. Ó. Dá uma olhada, ó. Tudo, beleza? Fazer devagar, ó. Absoluto, ó. Cai no dó, tudo, beleza? Fazendo uma vez aqui, valendo, ó. Absol eu mudo os dedos aqui ó mas você pode fazer assim ó beleza então já fica um arranjinho legal aí para você fazer tá bom e para aqueles que querem avançar mais depois dá uma olhada aí nos cursos aí quem sabe tem alguma coisa que vai te ajudar aí tá bom então é isso aí tutorial simples música fácil de tocar dó maior forma mamão com açúcar ok e eu espero vocês aqui no canal para os nossos próximos vídeos, tá? E eu tô esperando seu comentário aí embaixo, hein? Um abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau!